Olá, guerreiro! Olá, guerreira! Seja muito bem-vindo! Eu sou a Dani Mangini e eu vou te conduzir em mais esta prática. Te convido a se inscrever no canal, ativar as notificações para receber todas as nossas meditações guiadas e também os assuntos relacionados ao gerenciamento de ansiedade, autoconhecimento, yoga e desenvolvimento pessoal. Te convido ainda a conhecer o método de meditação Benzen, Um método simples aonde você realmente aprende a meditar. Será um prazer ter você como meu aluno, como minha aluna. Deixe o link na descrição desse vídeo e também nos cards. Neste mês estamos trabalhando com uma sequência de meditações guiadas com a técnica Ho Oponopono. esta técnica espiritual havaiana que atua profundamente no seu subconsciente, ajudando a eliminar as falsas crenças e bloqueios. Nas semanas anteriores, trabalhamos com o Pono, Pono para a prosperidade, com o Pono, Pono para eliminar a ansiedade e também uma linda prática de O Pono Pono para o perdão. E hoje, vamos trabalhar com o Pono, Pono para ajudar a melhorar os seus relacionamentos. Como sempre, para fazer esta prática, eu te indico a procurar um lugar bem tranquilo, silencioso, ou então colocar fones de ouvidos, para que esta prática seja cada vez mais eficaz. lembre-se também de preparar o seu ambiente de meditação, fazer uma oração de proteção, colocar um aroma gostoso. Sentar-se ou deitar-se em um lugar confortável, para que você possa relaxar o seu corpo e trabalhar a sua respiração, usando toda a sua capacidade pulmonar, inflando bem o peito, inflando o seu abdômen e soltando o ar lentamente. Tome mais uma respiração profunda para começarmos a nossa prática. Divino Criador, Pai, Mãe, Filho, todos em um. Se eu, minha família, os meus parentes e antepassados ofendemos a sua família, parentes e antepassados em pensamentos, fatos ou ações, Desde o início da nossa criação até o presente, nós pedimos o seu perdão. Deixe que isso se limpe, purifique, liberte e corte todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas. Transmute estas energias indesejáveis em pura luz. E assim é.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 por tudo o que não me agrada da minha vida presente, eu sinto muito. Me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Eu libero todos aqueles de quem eu acredito estar recebendo danos ou maus tratos. Porque simplesmente me devolvem o que eu fiz a eles antes. Em alguma vida passada, eu sinto muito. Me perdoe, eu te amo, sou grata. Ainda que me seja difícil perdoar a alguém, sou eu quem pede perdão a esse alguém agora. Por esse instante, em todo o tempo, por tudo o que não me agrada na minha vida presente, eu sinto muito. Me perdoe, eu te amo, sou grata.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 por tudo que não me agrada na minha vida presente, na minha vida passada, no meu trabalho ou que está ao meu redor, divindade, limpe em mim o que está contribuindo com a minha escassez. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Se o meu corpo físico experimenta ansiedade, preocupação, culpa, medo, tristeza, dor pronuncio e penso minhas memórias eu as amo eu estou agradecida pela oportunidade de libertar vocês e a mim eu sinto muito me perdoe eu te amo sou grata neste momento afirmo que te amo penso na minha saúde emocional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 A minha família, os meus parentes e antepassados a maltratamos com pensamentos, palavras, fatos e ações desde o início da nossa criação até o presente, eu peço o seu perdão. Deixe que isso se limpe e purifique, libere e corte todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas.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 pelas memórias de dor que compartilho com você te peço perdão por unir meu caminho ao seu para a cura te agradeço por estar aqui para mim e te amo por ser quem você é eu sinto muito me perdoe te amo eu sou grata eu sinto muito me perdoe eu te amo, sou grata, sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata, que assim seja, assim é e assim será. Namastê.